Todo mundo sabe fazer agachamento? Tranquilo? Tranquilo aí atrás? Tranquilo? Então vamos lá, a gente vai começar, hein? Vamos começar. Um, aí todo mundo, dois, três, tá ok? Eu vou iniciar com vocês. Pés paralelos, isso, a largura do quadril, um pouquinho mais largo o quadril, isso aí. Tô vendo todo mundo. Vai jogar o bumbum para trás e descer. Ó, desce Sobe Calcanhar que ajuda a subir, tá ok? Conseguiram entender? Então vamos lá, vamos contando agora Vamos lá, do zero, calma Todo mundo junto 3, 2, 1 Sobe, contando, vai Isso, vai Isso, vai Vai Isso, isso. Vamos lá. Isso. Joelho. Não deixa o joelho. Ó, senta. Isso. Joga para trás o corpo, vai. Isso aí. Vamos lá. Isso. Isso, vamos embora. Vamos lá. Isso! Bora! Com vontade! Isso! Protocolo! Trabalhar a perna! Isso! 25! 26! 27! Vamos embora! 28! 29! 30! Vamos embora! 31! 32, 33, vamos embora, vai! Isso! Isso! Vamos lá! Vamos até 50, eu dou um intervalinho, vamos embora! Joga mais atrás o bumbum, mais atrás, ó! Isso! Vamos embora! Isso Vamos embora, trabalha a perna Isso Isso 50, descansa Isso aí Deitado, vamos lá Deita, deita Deita, protocolo Vamos embora, deitado Todo mundo deitado vai fazer ó. Colocar a cabecinha aqui Vai colocar a cabecinha, ambas as mãos nas laterais do corpo e só vai fazer esse movimento aqui, ó. 1 2 3 4, vamos embora? Isso. Bora. Vai? 7. Estica a perna isso. Isso. Bora. Isso. Isso. Isso, isso aí. Isso sai, isso, isso ó. Movimento, movimento. Vambora, não para. Não, vai. Isso, deita a cabeça, deita a cabeça. Isso, vambora. Isso. Bora, não para não, para não, vambora. Vamos lá. Baixa cabeça, baixa cabeça. Baixa cabeça. descansa continua deitado que eu vou mostrar o próximo exercício agora a gente vai trabalhar a parte de trás dos braços é isso aí tá tranquilo não para com isso presta atenção o movimento agora hein? depois eu vou passar com vocês vai deitar esticar ambos os braços manter o cotovelo parado, desceu o peso lentamente, toca atrás da cabeça e volta. Só que vai ser com os dois braços. Ó, tocou, um, desceu, dois, desceu, três, ok? Calma, calma, que eu vou explicar. Calma aí, meu camarada. Dobra a perna, isso. E aí, minha amiga, pega ali uma. Chegou no início, tá tranquilo. Calma, calma. Estica o braço em cima. Todo mundo com o braço esticado. Pra eu poder ver. Aqui. Isso. isso. Isso. Isso. Vamos lá, estica o braço. Que, isso, isso. Fica aqui. Vai lá, meu camarada. Pode ser com um só, tá? aqui, dobra a perna, dobra a perna, dobra a perna, pega, deita aí, estica o braço, vamos fazer a contagem, dobra a perna. Segura nas extremidades aqui. Segura. Isso. É. Dobra só o cotovelo. Dobra só o cotovelo. Isso. Desce. Mantendo o cotovelo aqui. Dobra. Como se quisesse encostar no chão, mas o cotovelo parado. Sobe. Estica o braço. Isso. Desce. Desce. Isso. É só isso. Vamos lá? Contagem de 50, hein? Começar. 3, 2, 1. Vai. Alto. Alto. Isso Desce, desce Isso, é aqui embaixo e Estica, vai lá Toca Não, embaixo Embaixo, vai, dobra Isso, dobra aqui Vai, sobe Isso, isso Não, cotovelo parado Cotovelo parado Segura só de um lado Isso, isso, perfeito Cotovelo parado Cotovelo parado, dobra, dobra, dobra, dobra, sobe, isso, isso, desce, desce, vem aqui embaixo, vem aqui embaixo, desce, sobe, desce, isso, ponta alto, desce, sobe, isso. Cotovelo parado, sobe, desce tudo, desce tudo, desce tudo. o tremendo. Isso aí, é assim mesmo. Isso aí. Vambora! Isso! Vambora! Isso! 49, 50, ficou de pé. Bora! São 100, lembra? Agachamento, 50 agachamento. Descansa enquanto eu vou explicar aqui a nossa amiga. Vambora! Minha amiga, sabe fazer agachamento, sabe? Abriu, desceu, subiu, calcanhar é que faz subir. Calcanhar é que faz subir. Vamos lá! Vambora! Vambora! sem chorar, estão sentindo a perna, braço, então tá bom, então vamos lá hein, prepara contando alto, hein? contando alto, 3, 2, contando alto, 1, um, desce, 1, 2, 3, bora, 4, 5, 6, 7, Não. Bora 10. Bora. 11. 12. 13. 14. 15. Bora. 16. Bora. Alto, força. Isso, força. Força. Vai, continua, continua. Vai, bora. Vai, vai, vai. Isso, cansou. Tranquilo, isso. Só falta 10. Mais dois. seis. Isso. Cinco. Força. Sete. Isso. Oito. Nove. Desceu. Desceu. Desceu. Deitou. Bicicleta, hein? Vambora. Vamos lá. Desce. Desce. Vambora! Calma, calma, calma! Deixa todo mundo descer! Eleva! 3, 2, 1! Vai! Conta alto! Alto. Um, movimenta a perna, movimenta a perna, ó, ó. Isso aí. Deita a cabeça, deita a cabeça. Isso. Bora. Isso. Estica mais essa perna, vai com a perna mais lá, ó. Bicicleta. Isso. Estica essa perna. Isso Seis Sete Oito Nove Isso aí Pega o peso Pega o peso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pegou Estica o braço Em cima Dobra a perna Vamos embora, guerreiro Vai lá Três Dois Um Vai, conta Isso Dois isso, perfeito. Legal, desce mais. Isso, isso. Isso aí, devagar. Perfeito. Isso, só fecha um pouquinho o braço. Vai, assim. Isso, para o braço. Braço fica parado, só dobra. Isso aí. Isso aí. Se não aguentar, larga o peso. Para o cotovelo, para o cotovelo, o cotovelo fica parado, isso, isso, mais alto, põe o cotovelo mais para trás, é, dobra, dobra, é, mais para trás, isso, sobe, mantém assim, não, não joga para frente, o cotovelo parado, vai, isso, vai, isso, desce mais, isso, Cotovelo parado. Para o cotovelo, isso, isso. Vambora. Perfeito. Isso. Vamos lá. Tá terminando. Descansa, pode beber água prepara que tem mais três rapidinho vai lá descansa bebe água